Salve amantes do churrasco, estamos aqui no Recanto Guerreiro para falar sobre a nossa churrasqueira, nossa festa de BBQ. Bora lá? A nossa churrasqueira, a festa de BBQ, é aquela churrasqueirinha portátil, fácil de levar para qualquer lugar levar para a praia, camping, levar para o acampamento porque ela é uma churrasqueira compacta. Ela é portátil, ela vem nessa caixinha tá? compacta aqui vem o manualzinho dela de montagem tá não precisa nem um parafuso para montar é bem simples bem intuitivo para montar a gente tem duas versões dela uma versão que é toda em aço carbono tá que essa versão aqui ela é preta e temos a versão em aço inox também que é a que eu vou mostrar para vocês vou mostrar bem rapidinho aqui então, ela vem com uma gradezinha ali para nós fazer nosso churrasco e toda ela desmontava tá todos os componentes bem bem embaladinho tem as plaquetas tá, para reduzir o consumo de energia, de, de lenha e todas elas, ó. Bem facinho de mostrar para vocês como que a gente faz a montagem dessa pequenininha ali. Bom, a montagem dela é bem simples. Então, nós temos aqui as, as, as laterais dela, tá? Então, e a parte aqui da... Vou pegar aqui, ela só tem um encaixezinho ó encaixe bem fácil encaixou um lado vamos pegar a outra lateral aqui encaixou o outro e aí Vou pegar aqui ó olha que simples fácil e prático de de montar está pronta Aqui nós temos a a gente bota a aqui embaixo aqui para não cair o braseiro tá? e aí ainda a gente aqui certa é desembalar né mas vou mostrar para vocês bem rapidinho só aplica aqui as plaquetas refratárias isso aqui vai te dar maior durabilidade maior durabilidade tá e um consumo de de lenha bem menor na hora do churrasco. aqui gente boa, temos a nossa versão toda inox. Então, ela é um pouquinho maior tá, do que a nossa versão em, em aço carbono. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Também, ela vem com uma grade, a grade também é toda inox. Tá? E da mesma forma que a, a aço carbono, tá? ela vem toda revestida com, revestida com plaquetas refratárias. Facinha aí para tu levar para o campo e não ficar mais sem aquele churrasco. E para fazer o fogo aqui é muito simples, né rapaziada? A gente usa carvão, como a gente comentou, né? Uh, então remove a grelha aqui, preenche o carvão não muito alto aqui, até um pouquinho mais do que o bigode aqui do, do barbudo aqui. O barbudo aqui ele tem a ideia aqui dessa parte aqui é ter as entradas de ar, tá? Então ela tem dos dois lados, então isso vai melhorar o fluxo tá? e, o, e a combustão o carvão, ela vai ser melhor. Tá? Então, botou o carvão, é fechar aqui e aguardar. Cuidado para não, se eu eventualmente utilizar alguma lenha para defumação, não deixada da muita labareda, porque tem aqui os, os dois pegadores, aqui eles são de madeira, então pode vir a queimar isso aqui. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Ela é uma churrasqueira pensada para o carvão, tá? Mas eventualmente vai fazer uma defumação, aí eu estou... Tá Acampando aí também dá para utilizar uma lenha aí sem problemas, né? mas com moderação, sem muito fogo muito alto. E aqui dá para né? botar uma panelinha, largar um prime rib, largar uma linguiça artesanal. Não dá para fazer um costelão, mas dá para fazer um churrasco muito bacana. Hoje o sábado na Brasa foi rápido, porque o churrasco também é rápido. Beleza, gente boa? Tamo junto! Semana que vem nós temos mais Sábado na Brasa!